Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Tech Tutors. E Hoje, o pessoal, venho trazendo uma coisa legal para vocês. Não é literalmente uma vídeo aula, é mais uma dica para quem quer iniciar aí um canal de games no YouTube ou gravar seus seus vídeos sobre jogos para uso pessoal. Bom, muita gente tem dúvida de qual programa que usa. Então, eu venho trazendo para vocês aqui o Fraps. Muita gente utiliza o Cantaza Studio. Eu estou usando o Cantaza Studio aqui para gravar a videoaula, mas uh, eu não utilizo ele para gravar meus meus vídeos de jogos, por exemplo, Flight Simulator, que é um, um simulador que eu utilizo e eu uso o Fraps para gravar meus poses e decolagens e entre outras coisas lá dentro. O link desse programa maravilhoso vai estar na descrição do vídeo. E eu vou explicar, uma, explicar brevemente pra que que funciona ele, como que funciona o grande Fraps. Bom, o Fraps é um programa, como eu já disse, que ele é usado para você uh, gravar uh, vídeos dentro de jogos. Lembrando que, dependendo do seu computador, alguns jogos com taxa de frames baixa, ele pode puxar um pouco. Por exemplo, no meu Flight Simulator, ele puxa um pouco dos frames, não fica uma coisa assim tão tão legal. Tá? Então... Uh, quando você abrir o programa já vai estar aqui na guia General que é a, a parte geral aqui eu não, não recomendo marcar nada deixa tudo tudo preparado aqui vem no FPS para quem não sabe o que é FPS é frames por Second, ou seja frames por segundo ou quadros por segundo tá uh, aqui eu não, não sei é, realmente para quem sabe esses benchmarks aqui acho que a galera que tem que, que faz gameplay aí deve saber mas eu nunca mexi nisso aqui como eu disse é só uma explicação bem breve sobre o programa aqui a gente tem o Overlay Hotkey uh, aqui você pode selecionar a tecla que você quiser, você pode apertar por exemplo selecionou F12 e aperta um T aqui ou deixar normal aqui e apertar F12 e aqui você vai utilizar aqui no Overlay Corner Uh, o lugar que você quer que apareça O FPS do seu jogo Por exemplo, você tá jogando Você tá com 30 frames Aí você seleciona aqui em qual canto você quer que apareça os 30 frames Ele, va ele vai gravar, tá? Essa taxa de frames Então eu prefiro deixar aqui em Hide Overlay Que é pra tirar o overlay Pra ninguém ver essa taxa de frames Vai que seja uma taxa muito baixa e você não quer passar um pouquinho de vergonha Tá, a gente vai agora pra aba de Movies Movies são os vídeos que você vai fazer dentro do jogo Uh, eu não estou muito. não me recordo muito bem, mas ele já vem com a tecla F9 é, de padrão. Eu cliquei aí e botei a tecla tab porque seria mais fácil para mim. porque Dentro do meu simulador F9 serve para outra coisa. Aqui no Video Capture Settings você vai selecionar uh, o tanto de frames que você aguenta quanto que ele, ele pode gravar. O padrão é 29.97, mas se você quiser com 30 quadros por segundo, você pode. Selecionar aí. Eu deixo em 30 quadros por segundo. E também você tem full size e half size. Eu deixo em full size porque fica uma qualidade, na minha opinião, fica uma qualidade melhor. Half size fica não tão boa assim. Mas com full size ele vai uh, pegar um tamanho muito maior do vídeo. Bom, aqui no, no Sound Capture Settings são os, as configurações da captura de áudio. Eu boto pra gravar o, Windows, o, o som do Windows, tá? Aqui tá o Windows 7, o meu Windows 8. Aí você escolhe se você quer que ou quer um multicanal, um multichannel. Pra gravar uma, uma entrada externa, por exemplo, o meu, meu microfone aqui. Você pode estar tá marcando aqui e depois, ele capture while pushing. Até que você coloca aqui, que é gravar apenas, capturar apenas quando você apertar a tecla destinada que você colocou aqui. Eu não costumo mexer nisso aqui porque eu não falo nos vídeos que eu gravo. Tá? E você pode botar aqui também, caso você não queira que o vídeo fique maior que 4GB, você pode clicar aqui em Split Move Every 4GB, ou seja, a cada 4GB o filme vai ser cortado. Por exemplo, você fez lá 30 minutos uh, de vídeo lá e deu 4GB, você ainda vai continuar gravando, ele vai parar nos 30 minutos, vai separar aqueles 4GB, vai gravar outro com um 4GB e depois lá em outro programa você faz a junção. tá Uh, lembrando que alguns vídeos que ele faz podem ficar muito grandes eu peço que você assista a videoaula que vai estar tá aqui na descrição do vídeo de como enviar vídeos mais rápido pro youtube mas é só para vocês terem uma noção de como que você pode diminuir o tamanho desse vídeo é, não afetando a qualidade, porque eu já tentei é, mudar o formato desses vídeos em AVI do, do Fraps para MP4 pelo Format Factory esse programinha aqui, só que ele não ficou muito bom, eu não gostei do resultado, então eu utilizei o Handbrake e deu certinho. Uh, aqui tem a opção Hide Mouse Cursor in Video, que é esconder um mouse, o mouse, o cursor do mouse quando você estiver no vídeo, ele não vai mostrar, tá? uh, Lock Frame Rate While Recording, pode deixar, pode deixar desmarcado, isso aqui deixa é desmarcado, eu, eu geralmente deixo isso aqui desmarcado. E, lembrando, você pode também mudar aqui, esqueci de falar pra vocês, você pode mudar o, o destino do, de onde você vai colocar os seus, os seus vídeos. É, ele vem, por padrão, aqui na, no disco local C do seu, do seu Windows, ele vem aqui em Fraps, e você pode procurar aqui Game Movies. Aqui tem os vídeos meus, do Flight Simulator, tá? Do mesmo jeito, os screenshots também tem a um pasta deles aqui. Você pode mudar, cria uma pasta lá, ou cria a partir daqui e põe pra lá, eu costumo deixar aqui no Fraps Movies mesmo. E se você quiser gravar grava um vídeo e quiser ver logo direto, só clicar aqui em View, ele já te manda diretamente lá a pasta. Agora na, na guia Screenshot, já tá dizendo, né, São o, o famoso print aqui no Brasil, né, você vai printar lá a tela. Eu mudei, eu não lembro qual a tecla que vinha aqui, eu mudei pro V, para ficar mais fácil pra mim. E aqui no Image Format você pode escolher, se quer BMP, JPG, PNG ou TGA. Alguns formatos aqui é eu sempre deixa PNG, acho uma qualidade boa as imagens em PNG e aqui no Screen Capture Settings você pode colocar aqui uh, incluir aquela o overlay aqui do, dos frames nos seus prints e essa outra aqui Repeat Screen Capture. 10 seconds. Você pode estar marcando aí que é para ele repetir a captura de tela a cada 10 segundos. Bom, desse isso aqui tudo desmarcado. E é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha sido bem explicativo sobre esse programa. E se você gostou dessa videoaula, por favor, dê um like nesse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, por favor, poste aí nos comentários. Me inscreva no canal para você receber vídeos novos a cada vez que é enviado para o YouTube. Bons vídeos para vocês aí com fraps e até a próxima. Valeu, abraço!